E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje eu vim com mais um vídeo aqui rapidinho. Eu vim da data do horário e como vai funcionar o evento que eu vou fazer no canal hoje. O evento vai ser o seguinte, eu vou fazer.. Eu vou sortear uma pessoa do, do evento lá do vídeo que eu comentei de como ganhar gold, evento de gold no canal no caso. Eu vou sortear uma pessoa que tem, tem que estar tá na live. Vou dar 10k de gold por cada pergunta 7 que responder. esses gold vai acumulando. Vai subindo, tipo 10, 12, vai subindo, cada pergunta respondida, tipo, primeira pergunta 10, segunda 12, vai subindo. Se a pessoa acertar as 15 perguntas, que vai dar um total de 1kk e meio, qual fazer? Ela vai ter a opção de acertar a última pergunta, certinha, vai ter a opção de escolher entre os 1kk e meio de Gold ou 15 Red cash. Ela vai ter perguntas a tudo, desculpa, carro passou, Frente a tudo, só que se errar a pergunta, perde tudo e vai para a próxima pessoa, ok? Essa é a pergunta é, formação rápida sobre como vai ser. Vou fazer o evento às meia-noite, meia-noite, meia-noite e meia, nessa faixa. Então, vai, meia-noite e vinte. Meia-noite e vinte, não, meia-noite. Meia-noite eu faço o evento, beleza? Meia-noite estou fazendo live. Vai ser uma live pequena, rápida, beleza? Então, se inscreva no canal, compartilhe. As perguntas, eu vou fazer na hora, pensando, ou vocês vão dar pergunta, vai, vai me mandar no Discord, no privado, eu vou colocando, entendeu? Eu vou jogando o que vier na minha, minha cabeça, que eu sei a resposta, vou jogar lá e preciso ter que responder, certo? O pessoal pode chutar, como for, pode pedir ajuda pra vocês nos comentários, então, já sabe como é que é, é um vídeo rápido. Se inscreva no canal, compartilhem, e hoje vai ter o um evento. Fui!